Bem-vindo ao canal Cosmos Espiritual, o canal da família com temas voltados ao Espiritismo e polêmica aqui no canal hoje. Hoje falaremos da polêmica do grande espírita brasileiro, Divaldo Franco. Alguns então passaram a ver com uma certa maldade o que ele falou, outros com certo receio e alguns viram com muita seriedade. Mas será que ele está certo na sua evidência ou não? Bem, eu te falo exatamente o que ele falou aqui hoje, então fique atento ao vídeo. Bem, segundo aquilo que o próprio Divaldo Franco falou de fonte oficial, dois anos serão anos muito complicados para a humanidade. Os anos são 2025 e 2026. Segundo o Divaldo de fonte oficial, nesses anos haverá uma catástrofe para a sociedade na Terra. Haverá um colapso aí. É muito importante se informar. Eu te falo que é já, já. Quero destacar antes a vocês aqui, queria dizer que jamais é a minha intenção destacar pontos negativos, tá bom? Ou fortalecê-los, tá bom? Tampouco confirmá-los. Apenas estou aqui repassando o que foi falado, tá bom? E como vem do Divaldo Franco, um médium aí muito respeitado, conhecido e muito famoso no Brasil e no mundo, acho importante repassar aí. Pelo que ele profetizou recentemente, no ano 2025, 2026, haverá um enorme aumento de suicídios, não no Brasil apenas, mas no mundo todo. De fato, infelizmente, já acontece isso, não é? De modo extremo, mas que algum fator nessa data iria fazê-los aumentar de modo enorme. Haveria então muitos mais suicídios do que atualmente no mundo. Mas o que poderia ser esse fator que provocaria isso, certo? Bom, alguns creem aí que seria uma pandemia nova, talvez o retorno da Covid-19, ou quem sabe seguidos aí de uma forte crise econômica, quem sabe. E a segundo uma informação de um site oficial, espírita, que eu não vou dizer que o nome, segundo o que se fala lá muito, seria isto de acordo com a influência de Nibiru, a influência do ar? Qual a sua opinião? Comente aí abaixo no vídeo. Divaldo estaria certo na sua previsão? O suicida ele abrevia sua vida na esperança de se livrar dos problemas, mas na verdade eles se tornam 10 vezes piores. E agora uma opinião pessoal minha, eu na minha opinião, eu creio que haverá sim um período aí de turbulência na humanidade, mas que não será este, creio que tomaremos outro caminho certo? Outro caminho mais melhor, mais religioso e espiritualizado no mundo. Mas, porém, considere isso. E se Divaldo estiver certo? Um fato que, na minha opinião, faria isto, seria o aumento do número de obsessores. O aumento de obsessores nas terras. É, talvez gere um pouco de polêmica isso aí, tá bom? Mas, novamente, eu não quero que me critiquem por trazer apenas os fatos a vocês, tá bom? Até porque, no caso de quem abrevia a própria vida, nada é para sempre. Ou seja, o universo não desperdiça nada, tá bom? E todo mundo tem uma segunda chance alguma vez, algum dia, não é? Mas, ao meu ver, é um período muito importante para nós fortalecermos a nossa fé, como diz a Bíblia, né? Orai e vigiai sempre, tá bom? Porque é um fato em que até médiums elevados, né? médiums é, do bem, de luz, elevados se eles bobearem, isso pega até eles, isso o que? obsessores, até eles pode pegar, para você vem então, certo? então como fala na bíblia, orai e vigiai sempre, tá bom? e por falar nisso, pessoal, a bíblia é incrível como que fala no livro do Apocalipse e de João, está se cumprindo nos tempos de agora, tá bom? mas a bíblia usa uma linguagem muito diferente e eu peço a vocês que se vocês, por acaso, têm algum caso de depressão entre amigos ou familiares... Gente, é sério, levem isso muito a sério, ajudem eles o máximo que puderem, tá? Ajudem pra caramba, porque isso é sério. O suicídio ele é visto como uma infração na lei divina, tá? Como você sabe, não é? Houve todo um trabalho espiritual um trabalho para os mentores, os seus guias espirituais, antes de você reencarnar, certo? Planejando ali detalhe por detalhe da sua encarnação, né? Jogar fora isso, abreviar a própria vida, é primeiro jogar fora o trabalho, não é? Dos nossos guias espirituais e também jogar fora a energia que nos foi dada no nascimento, não é? é às vezes não tomamos decisões certas, né? E daí a consequência vem cedo ou tarde, né? Mas é aí que você tem que se superar dando a volta por cima quanto precisar. Porque pode crer, Deus tem um propósito bom para a sua vida, com certeza. E você, qual a sua opinião? Eu sou o Rodrigo, obrigado por assistir. Deixe o seu gostei no vídeo. Também te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho aí após se inscrever. Um forte abraço de luz a todos vocês e até a próxima!